Olá, assim, eu vou fazer uma maquilhagem Eu já não faço vídeo há bastante tempo Eu vou fazer uma maquilhagem para vocês É uma maquilhagem simples um, Espero que vocês gostem do vídeo E vamos lá começar Eu já preparei a minha pele Já apliquei o primer Já preparei a minha sobrancelha Já apliquei aqui o, pra, o primer no, no, no côncavo E hum, vamos lá começar Eu vou começar com esta paleta eu vou aplicar esta paleta aqui de 120 cores, eu vou começar com este verde, este verde aqui, vou apagar num pincel e vamos aplicar aqui na pálpebra. Nunca fiz maquilhagem com sombra verde Vamos ver como é que isso fica Este verde aqui é muito lindo porque é um verde muito mate. E eu estou a adorar. Hum. Agora eu vou pegar numa outra sombra. Vou pegar aqui neste verde. Este verde aqui. E vou aplicar na minha pálpebra. Ficou assim Eu agora vou pegar numa sombra Vou pegar aqui neste... Neste castanho aqui Este aqui a última fila Este castanho Aqui Com o um pincel de fumar. Eu aproveito já também esfumar Vou fazer o... o o côncavo, vou contornar o côncavo fazer aquele vé, muita gente adora fazer aqui assim na dobra do nosso olho bem agora eu vou pegar no um pincel para esfumar um pincel muito bonito, este aqui, e vou esfumar o meu côncavo. O que eu adoro na maquilhagem é esfumar. Eu adoro esfumar. Gosto muito de esfumar o côncavo. Mas temos de saber esfumar bem Se não, não, se não esfumamos bem A maquilhagem não fica conforme nós queremos Bem, ficou assim Agora eu vou pegar naquele mesmo pincel que eu apliquei o verde Vou aplicar aqui debaixo das minhas Ele ficou assim Vou só tirar aqui um pouco do excesso. Isto é muito bom termo desses. Disco desmaquilante. E agora que aquela castanha, vou aplicar aqui assim. E aqui assim eu agora vou pegar aqui no um laranja É um laranja muito bonito Vou pegar aqui neste laranja aqui Este aqui E vou fazer aquele... Aquele... Parece que estou a chamar aqui o côncavo que é para não ficar muito não quero muito laranja que é um bocado só que é para dar aquele efeito com o castanho que eu apliquei no conca bem, agora eu vou pegar aqui num pincel acho eu vou pegar aqui no pincel este aqui, e vou delinear onde é que anda o delineador? e vou delinear o meu e vou fazer o meu delineado eu puxo assim esse, um, esta parte aqui e aplico Cocinho. o delineador o delineado bem agora eu vou aplicar também um pouco aqui nos aqui assim eu vou fazer um delineador duplo Fica assim, muito bonito. Bem, agora eu vou pegar numa máscara e eu vou pôr as minhas pestanas. adoro essa máscara é muito boa mesmo esta máscara aqui é da VON depois eu vou pegar noutra também é da VON e vou pôr por cima daquela que eu apliquei primeiro bem ele fica assim vocês podem ver vou aplicar o pó com este pincel aqui não precisa muito um bocadinho de nada já está depois vou, vou por aqui um batom é muito lindo tamanho batom este batom aqui a maquilhagem ficou assim esse aqui é uma maquilhagem uma festa porque eu não vou sair com essa maquilhagem assim eu só gravei mesmo para vocês e espero que vocês gostem do vídeo e muitos beijinhos, esta aqui é a maquilhagem, ficou assim e um beijo para vocês.